Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa TEMOV, temas emergentes em movimento. O que, TemoVe Boa noite. Está começando mais um TEMOV, temas emergentes em movimento. Boa noite. Eu sou a Maria Aparecida Zolim,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 nona filha de Adolfo Pilar da Silva e de Alice Moraes Xavier. O mais importante desse dia é que seu pai ficou maravilhado com seu nascimento, encantado pelo fato de ser pai de mais uma menina, a quarta, depois de Célia, de Maria e de Alice. Esse acolhimento representou para a Esther a garantia de um enorme lugar na existência desse mundo que, segundo ela, até hoje ilumina seu olhar. Mesmo seu pai tendo falecido em 1941, no dia 6 de janeiro, ela ainda não tendo cinco anos. Estudou com muito orgulho na escola Olavo Bilac, até o primeiro ano do curso científico. Os dois últimos anos desse curso fez no colégio Manuel Ribas, recém-criado. Como em Santa Maria não havia ainda curso universitário de matemática, ela o realizou na PUC de Porto Alegre, quando conheceu o Sérgio Pila Grossi, com quem se casou e teve quatro filhos. Em 1964, ingressou no ensino público do estado do Rio Grande do Sul, como professora do Colégio Pio 12 em Porto Alegre. Depois de ter se atualizado a respeito do ensino de matemática em curso sobre a matemática moderna, com Oswaldo San Jorge, pioneirando com ousa, ousadia, aplicou em classes experimentais do Colégio Pio XII novidades da matemática moderna, o que a levou ao Instituto de Educação General Flores da Cunha como convidada a formar professoras nesse novo rio, rumo do ensino de matemática. Em outubro de 1968, ela foi a Paris especializar-se em didática da matemática. De lá, voltando, com mais de 49 colegas, fundaram o GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e e ação. Dez anos depois, ela voltou a Paris, onde após cinco anos de preparação de sua tese, doutorou-se em psicologia cognitiva, sob a, sob a orientação científica de Gerard Vernal o eminente elaborador da teoria dos campos conceituais. De volta ao Brasil, sempre pesquisando com colegas do GEMPA, foi secretária de Educação de Porto Alegre, na gestão de Olívio Dutra. Dois anos depois, eleita deputado federal, exerceu seu mandato por oito anos. Nesse período, atuou na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi autora do Fundef, dentre outros projetos, foi responsável pela Lei 10.639 de 2003, que inclui no Currículo Oficial dos Estabelecimentos de Ensino Básico da Rede Pública e Privada a obrigatoriedade do estudo da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E também foi autora da Lei das Bibliotecas Escolares, como presidente da Comissão de Educação daquela Câmara. Aconselhada sabiamente por sua filha, a antropóloga Miriam Grossi não voltou a se candidatar para a Câmara dos Deputados, a fim de aproveitar sua sólida formação como especialista sobre aprendizagem, tão necessária ao ensino do Brasil e do mundo. Face às imensas e profundas lacunas da alfabetização, o GEMPA, comprometido com a melhoria das aprendizagens de alunos de escolas públicas, de classes populares, voltou-se para... Prioritariamente para projetos de alfabetização. Professor Esther seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, professora. Eu fico, eu, eu me sinto bem-vinda e está dando uma entrevista para a minha cidade, cidade onde eu nasci, onde eu cresci, cresci, cresci muito feliz, cresci muito bem. Né? Então sem dúvida, professora, é um é grande forma, orgulho para a nossa cidade é também. de retribuir, né? Vamos lá. Professor Esther, nós temos uma pergunta que fazemos a todos os nossos entrevistados é o que dá título ao nosso programa. Então, professor Esther, o que te move? Eu diria que duas coisas me movem. Uma é a minha família. Desde pequena, como meu pai, ele era um, um paizão, né? um, eu dizia que era um pai maternal, ele que negociava com a minha mãe para que ela engravidasse. Eu, desde pequena, a minha mãe conta que eu só brincava sempre que eu tinha filho. Eu era capaz de pegar um... É canzinho que a gente enfia no... No, assim, na, na canga né do boi, e botava um paninho em volta e deitava na minha cama como se fosse um bebê. né eu, eu, E e, a, e a, um dia ela estava contando, já estava grandinha, que eu sempre sonhava de ter filhos. E eu, já grandinha, uh, reiterei que continuava querendo isso. Então, para mim, ter filhos era uma coisa essencial. Eu tive quatro filhos e, e, e a fazer o meu segundo a segunda coisa que me move é o que eu acabei é, é, me especializando que é são as ciências do aprender né? como é que a gente aprende e portanto como é que a gente se ensina e isso absolutamente me fascina por exemplo terça-feira que vem eu começo um curso esse programa vai já já terá é, é, vai ser apresentado depois desse dia que eu estou me referindo é um curso sobre que se chama alfabetizando com muita ciência e com carinho e que é, já tem uma centena de inscritos né de todo o Brasil e da Colômbia e e o, o que que o, o, o, enquanto eu preparo o curso eu, aprendo, eu também aprendo e eu me sinto muitíssimo feliz. Né? Então, é isso que me leva a sonhar que com viver 115 anos, porque eu sei que a estrutura que eu construí de pensamento ela ainda é pouco conhecida. Tanto que agora vamos fundar uma fundação Estero Pilar Grossi para justamente é, consolidar e até socializar muitas das elaborações, claro que em absoluto fiz sozinha. Eu participo de uma escola de pensamento internacional e, particularmente, o a pessoa que foi meu diretor de estudos, o Gerard, ele era a pessoa que conhecia, que faleceu a 6 de junho do ano passado, ele era a pessoa que mais entendia de como se aprende, e com ideias absolutamente revolucionárias, maravilhosas. Então, lógico, eu sou uma apaixonada por isso, mas, ao mesmo tempo, uma apaixonada pela, pela minha família. Né? Professor Esther, a senhora está com 86 anos, e, né, e eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho dessa sua trajetória como educadora. Uhum. Nesses 86 anos. É interessante o seguinte, eu quando estava eu no Lavo Bilac, né, e estava no, no curso científico, eu tinha, eu era meu professor de química, um médico, né, a doutora Servi Vieiro, né, e eu penso que eu gostei da química porque por trás tinha esse médico. Né? Então, eu queria estudar medicina. Mas eu tinha um namorado, era um colega do, do, da mesma série do científico, e ele, naqueles idos tempos, me disse que era uma pena, mas que a medicina não era própria para mulheres, né? Mas a, mas a dona Maria Rote, por exemplo, que eu falei que eu, antes que estávamos conversando que era diretora, ela ela me via como uma professora, né? E ela dizia: "certo, tem que ser professora, tu tem tudo para ser professora". Dizia não, vou ser médica, não vou ser médica. Mas aí esse namorado me dissuadiu de de ser médica, e aí, então, eu escolhi que eu ia estudar química. Né? Mas eu vim para Porto Alegre e, ao invés de fazer vestibular só para química, eu fiz o vestibular de química na, na Universidade Federal e fiz o vestibular para matemática na Universidade, na PUC. Né? E, claro, eu tive uma professora de matemática maravilhosa também, também que foi a Dona Irma Peroni, uma italiana, né? e, que era fantástica. A dona Irma. E, bom, aí o que, que aconteceu? Passei nos dois vestibulares, mas Química tinha apenas dois alunos, eu e outro. E eu imaginei, mas como que eu vou passar quatro anos só com um colega, isso vai ser insuportável, né? E na matemática tinha 26 colegas, nós éramos 27. Aí eu vou fazer matemática, não vou aguentar fazer química, né? E, e eu acho que realmente eu acertei, eu acertei é, ao fazer essa, tomar essa decisão, porque realmente... A matemática é uma ciência esplêndida, maravilhosa, né? E e aí, então, eu, enquanto estava estudando, que pertencia à Juventude Universitária Católica, conheci o Sérgio. E ficamos, namoramos, noivamos e casamos enquanto eu estava estudando. E ele já ele já era médico. E... E aí, o nosso contrato de casamento é que eu ia ter um monte de filhos e que eu ia ficar cuidando das crianças em casa e que ele dava conta de sustentar a família. Mas eu tive dois filhos e não engravidava mais. E aí, quando o segundo foi para a escola, na manhã em que ele foi, ou ao meio-dia do dia que ele foi para a escola, eu disse para o Sérgio: Sérgio, o que, é que eu vou ficar fazendo em casa agora, né? os dois na, na escola e ele era médico do, dos filhos do Ayrton Vargas que era secretário da Educação e aí eles querem que eu fale com o Ayrton ele não tinha concurso naquele tempo né é, para ver se se teria uma possibilidade de truir os ele esse... eu quero eu quero ele logo falou com o Ayrton e o Ayrton disse se tiver uma direção de escola que precisar de uma professora de matemática e aí essa, essa escola é, me comunicar, para vai ser nomeada. Acontece que justamente o Pio 12 estava faltando uma professora de matemática. Né? E a diretora era Lídia Fonseca, que também era de Santa Maria. Né? E, e aí a Lídia... Avisou a secretaria que precisava de um professor de matemática e imediatamente eu entrei né na, na, na, a adicionar. E nu, nunca mais nos lembrando do tal do contrato aquele, né nunca mais. Né? Porque depois disso eu tive mais dois filhos, mas um eu perdi com 15 horas, foi uma experiência muitíssimo marcante na nossa vida, tão marcante que o Sérgio, que era pediatra, é, fomos estudar em Paris e ele se especializou em neonatologia. Mas, no momento, nós não demos conta que ele estava se especializando porque sabia o que o que é a dor de, um, de perda de um, de um filho recém-nascido. Apareceu uhum. com 15 horas, né? E depois, eu, felizmente, tive o Gabriel, ah, ah, dois anos depois do, desse falecimento. Então, fiquei com os meus quatro filhos, três aqui e um no céu, né? E, e Mas aí, vê bem, quando o Gabriel nasceu, a minha sogra, que era uma mulher fantástica, quando ele estava grávida, ele disse, bem, eu agora vou vou parar de trabalhar, porque eu vou cuidar do, do, do nenê, né, que vai nascer. Ela disse, não, não, não, não faz isso deixa que eu cuido, né? Então, eu trabalhava só de manhã no Instituto de Educação, e a minha sogra e o meu sogro moravam bem bem próximo do Instituto. Então, eu levava o Gabriel de manhã para ela, e ela ficava com ele toda manhã, quando terminava de trabalhar, pegávamos o Gabriel e viemos para casa. E Porque ela disse, não, é muito importante que uma mulher trabalhe isso, que é, é, é, é lindo de saber de uma pessoa que é, hoje estaria por cento e tantos anos, né, se estivesse... <risos> Mas, então, essa, isso aí me, me, me estruturou como, como professora e, e, além disso, como uma professora com muita gratuidade, porque eu não fui ser, porque era a indispensável para minha sobrevivência. Eu fui porque estava vagal, né? <risos> eu tinha o que fazer, e depois a minha sogra uh, sustentou o meu trabalho, mesmo depois de ter mais o Gabriel. E, e a partir daí, por exemplo, eu nunca eu, eu fiz o meu doutorado e o mestrado né? sem ser professora universitária. Uhum. E quando eu voltei do doutorado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria é, fazer um concurso para que eu entrasse para ser professora da universidade e como nós já tínhamos fundado o GEMPA, nós chegamos à conclusão que no gempa eu poderia exercer com mais eficácia aquilo que eu pretendia e acho que acertei né então eu nunca nunca fui professora universitária então a minha tese eu levei cinco anos fazendo a tese porque é todas essas no intervalo eu fui candidata a vice-presidente do CEPERS, né, do sindicato dos uhum. professores. E como o Gerard, meu meu orientador de tese, era um militante, ele conseguiu que a Universidade de Paris me concedesse mais tempo, porque para claro, fazer política não podia fazer um trabalho de campo como eu fui fiz em, em duas escolas. No primeiro de maio que eu, que eu onde estava a dona Maria Rotti como diretora, e no Cândido Godoy Eram quatro turmas que eu trabalhei, de sexto, de sétimo, de oitavo ano, do ensino fundamental, e um ano do, do ensino médio. E aí, então, ele conseguiu mais um prazo, e eu fiz, fiz a tese sobre, olhem só, sobre o teorema fundamental do livro sétimo de Euclides, tá? <risos> E, segundo Piaget, é, ah, digamos, o que pode melhor estruturar o raciocínio de uma pessoa. E tenho a honra de dizer que o Gerard, que orientou mais de 80 teses, dizia que a minha tese foi a vida da vida dele. Foi a, foi a, a tese da vida dele, porque eu realmente eu fiz porque eu queria aprender. Eu não fiz para ter um título. Eu, fiz porque eu queria compreender e, e não tive todo esse tempo para fazer o, a, a, a tese e, além disso, eu fiz já como uma profissional, porque eu fiz, eu defendi a minha tese com 45 anos, né? E o GEPA já estava fundado e e a gente e, e, e tem mais uma. O GEPA já tinha optado por trabalhar com alfabetização. Então, ao mesmo tempo que eu fazia uma tese em matemática, eu trabalhava no GEMPA em alfabetização. Mas como Regine Duadil, uma grande pensadora francesa, diz que a gente aprende é, melhor num jogo de quadros, não fazendo só uma coisa, fazendo duas coisas, né? Eu, depois, o Vasco Prado, com meu grande amigo, nosso artista, fez a, a capa da minha tese como uma porta entreaberta. Então, ele disse que é porque ah, acabei super me especializando na alfabetização, que é o que eu faço agora, é, e, mas a partir da matemática. Né? Então, a, a matemática entreabriu a porta para eu fazer uma super especialização nas na, na ciências do aprender, né? Nos fale um pouco mais sobre o Gempa. Como surgiu, quais são as atividades que estão em andamento hoje, mas principalmente qual é essa trajetória? Como surgiu esse grande grupo? O Gempa é uma criança com 52 anos, né? Ao é que se sabe, é a ONG mais antiga do Brasil, né? Mas que guarda uma grande juventude e aqui que eu queria dizer para vocês uma coisa super importante que eu vou trabalhar muito nesse curso é... o céu é jovem porque ele se renova porque o que existe de mais provisório no mundo são os conhecimentos por quê porque conhecer é compreender a realidade como a realidade ela é ampla e complexa e nós estamos engatinhando, na sua compreensão, veja bem, o surgimento da internet né? é uma coisa fantástica. E sabe-se Deus o que vem aí pela frente. Né? Amanhã vem a 5G aqui para Porto Alegre. Né? E tal. E, então, a, a ideia de que eu preciso estar sempre aprender mas eu tenho que contar o acontecido a, a grande descoberta científica sobre aprendizagem é de que memorizar é diferente de aprender Memorizar é guardar né, no, na cabeça alguma coisa que é apresentada pronta de fora então uma aula expositiva, com uma, digamos, uma, uma uh, apresentação escrita ou gráfica no quadro, matemática, os, os professores usam muito o quadro, quadro meio, quadro verde, e então, memorizar aquilo. E eu sei, desde o científico, como os exames consistiam em acionar a memória memória daquilo que estava nos livros. eu me lembro como eu decorei de biologia os tipos de plantas. E, Mas... e aí a memória, ela é transitória, ela não é, ela, não, ela, não, ela não é permanente. Enquanto que um conhecimento, esse, quando a gente o constrói, ele é, é para toda vida, para toda a vida. Exemplo, eu digo para vocês o seguinte: quem, quando a gente conhece alguma coisa quando. Quem a mensagem, Quando uh, a gente adquire uma competência. Uma competência. Eu aprendo. Tá? Então, por exemplo, uh, nós, quando pequenos, existem existe coisas fantásticas aí nós aprendemos uma língua. ora aprender uma língua, falar uma determinada língua. Quem vai estudar uma língua depois de adulto sabe o quanto isso é difícil. Uhum. Pois nós não aprendemos isso até os nossos três anos. Né? E, e, e se nós aprendemos isso aí, é porque... Ah, e quando nós aprendemos, nós nunca mais esquecemos. tá e, e outra coisa, as crianças são capazes de aprender mais de uma língua simultaneamente. né Então foi o que aconteceu, por exemplo, com os meus filhos, o sobretudo o Gabriel, que foi para Paris quando tinha um ano e meio. Quando ele voltou de lá com três anos, ele falava, claro, português, e falava francês, né, e, e, mas ele falava mesmo, falava e compreendia, só que chegando aqui, um 15 dias depois, ele já se recusava até a falar francês, quando falava, já misturava muito, né, bom, a Miriam e o, e o Alberto, os dois filhos mais velhos, né, Lógico, a gente colocou na aliança francesa, colocou, mas o, o, o Gabriel não tinha como continuar ah, estudando francês, e a gente morreu de pena, né, porque sabia, sabia o quanto é importante saber uma língua. Né? Com paciência ciência, mas ele tinha três anos. Aí, um ano depois, abre Jardim da Infância, de francês na Aliança Francesa. Lógico, nós corremos e matriculamos o Gabriel, né? Mas matriculamos para ele reaprender o francês. E paz bem. Um mês depois que ele tinha aula duas vezes por semana, a Madame Petit, que era a professora dele, nos chamou a mim e ao Sérgio e disse: olha, eu nunca fui tão boa professora. Esse menino faz um mês que esse daqui fala <risos> francês. <risos> dizer, mostrar o que é aprender. Aprender é fechar um esquema, é fechar um sistema. E quando eu fecho esse sistema, esse sistema é para sempre, é para sempre. Ele pode ficar até escondido no inconsciente por um tempo, tá? mas ele, por exemplo, eu, eu aprendi a dirigir, quando eu já estava casada, com 21 anos, 22 e tal, e... mas depois eu fiquei secretária de educação e fiquei deputada, e durante 20 anos eu não dirigi, não dirigi carro. Tinha sempre motorista, né? E o meu motorista, eu estava na casinha de campo que eu tenho lá em São Vicente do Sul, e ele adoeceu gravemente. E, lógico, eu tinha que levá-lo para o hospital. Fazia 20 anos que eu não pisava no volante, né? não pisava no, no, nos pedais do um carro. Eu sentei no carro e levei a ele para o hospital. Aí eu fiquei curiosa para saber se aqui em Porto Alegre eu ia também conseguir dirigir. Porque ali eu estava dirigindo na estrada, na estrada é diferente. né? E São Vicente, que é uma cidade pequena. Claro, cheguei aqui e percebi que, que eu não tinha perdido nada, né? Uhum. E até hoje eu dirijo, né? E, então, uh, eu queria declarar, né? O quanto é, eu aprendi estudando, pesquisando o que, que é aprender. Aprender não é memorizar. Uhum. É memorizar é alguma coisa que passa. Aprender não passa nunca, nunca. Uma pessoa, por exemplo, que sabe, que aprendeu a ler, ela nunca esquece. Ela pode, durante o um período, como o meu caso, né? passei 20 anos sem dirigir carro, quando foi preciso, eu sentei no, no volante e saí dirigindo. né? E, por quê? Porque aquilo eu tinha aprendido. Eu não tinha memorizado uma informação. E outra coisa, eu gostei esses dias da Valéria, que trabalha comigo, que é a nossa tesoureira do GEMPA, mas, sobretudo, ela é uma grande pesquisadora. Ela foi trabalhar com os indígenas, e ela vai fazer o doutorado dela sobre a alfabetização da indígena. E os indígenas, lá no Mato Grosso, de oito etnias, eles disseram para eles, não todas as etnias, as etnias têm bastante variedade, assim mas algumas delas dizem que curam covid, jogando o doente no rio. Aí a Valéria disse para eles assim, gente, eu que não sei nadar, chega se eu sou vou me infectar dessa doença junto de vocês, né? Aí ela perguntou para eles, será que se vocês me ensinarem, me explicarem como é que a gente nada? Eu poderei ser jogada no rio e vou sair nadando? E todos os indígenas, que eram 50, disseram, claro que não. Não, a senhora tem que tentar, tem que ir para lá. Não, explicação não vai, não vai adiantar. E algumas pessoas pensam que isso só vale para coisas, digamos assim, práticas físicas. Não, isso vale... Para conhecimentos abstratos. Eu tenho que começar realmente tateando. E aí eu, eu diria que eu estudei muito Henri Vallon, que foi um médico francês, não é? que, que, que foi companheiro de Piaget, é, e, e, e o Vallon mostra que as primeiras aprendizagens eu só faço provocada por oportunidades que me levem a pensar. E se eu não fizer isso, não aprendo. Não aprendo mesmo. né? E o e Piaget, que é, caracterizou também os invariantes operatórios que são uh, uh, os primeiros passos de qualquer aprendizagem. Por exemplo, para eu compreender o número, número, quantidade, eu tenho que perceber que a quantidade não varia padecendo transformações. Quer dizer, isso, esse cinco aqui, ele vale se ele está assim, se ele tiver assim, se ele tiver assim, continua cinco dedos. Uhum. É um invariante, quer dizer, ele, não, ele se conserva apesar de transformações. Né? Então, a, os primeiros passos de toda aprendizagem, e eu, e eu queria dizer que eu eu fui três vezes a Genebra é, pelo, indicada por, pelo Gerard, que foi orientando de Piaget. E quando eu chegava a Genebra, eu era super né eles me faziam um programa, eu passava uns 15 dias lá, aprendia mais do que em quatro anos de universidade. Né? E, porque era assim, eu estava fazendo o meu doutorado, eles diziam, como é que está a sua tese, o que que tu queres estudar, e aí eu chegava, por exemplo, com o Barber Linelder, que era um braço direito de Piaget. Estevão lá lá. Como é que está a, a tua pesquisa? Ah, então tu tens que conversar com o Vermilhos, porque ele que está se especializando nessa área, né e lá eu ia conversar com, com o Henri e ele me dizia, olha, eu acho que tu deves ler isso mas isso mas aquilo, vai na biblioteca, faz xerox ou fica estudando lá nos livros e depois volta aqui volta aqui para me dizer o que que tu achaste e tal, né? E numa das vezes que eu estava lá, eu fui mandada para fazer, um, um aplicar o um método clínico numa escola com, com é, Valadão, como era o primeiro Edith Valadão, era uma brasileira que era pesquisadora lá e a Edith foi comigo, mas antes, quando eu estava saindo, eu assim, dizer assim, não presta atenção na no que o aluno diz, atenção no que ele faz, porque é, é, nesse momento ele não sabe falar do que ele está pensando, do que ele está aprendendo. E porque é isso que tu vai pesquisar, ninguém aprende por explicação, hum. ou ele constrói. Na experiência existencial, digamos assim, de, de oportunidades que eu faço pensar, ou não vai aprender, né? Então, é isso que eu estou desafiada agora, nesse curso, que nós vamos começar assim, no dia 2 de agosto, né? É que, por alfabetizar, o GEMPA sabe. Os professores do GEMPA sabem. Tá? Eu, hoje, hoje, eu rompi um pouco com o meu isolamento, e fui até a Vila a Moro da Cruz para entregar um, um caderno de atividades para os meus 18 alunos, que eu alfabetizei em 2019. tá Portanto, com 83 anos, eu fui alfabetizar 18 alunos que eram considerados os impossíveis de três escolas, não é? E que estavam tinha uma menina que estava com 14 anos, suas 15, quando era minha aluna, uma, uma haitiana, estava há sete anos na escola, não conhecia as vogais, não sabia o que era a EAU, tá? Pois em cinco meses eu alfabetizei a eles. Nossa. né? Professora, eu vou lhe interromper um pouquinho, porque nós precisamos fazer um breve intervalo. Vamos tá retornar rapidamente, retomando esse assunto da alfabetização. Já voltamos. Música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 Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora, a senhora falava sobre alunos com dificuldades de alfabetização. Né? Quais são essas dificuldades? De que maneira elas devem ser enfrentadas? É ótimo. A sua pergunta é a seguinte. As dificuldades de alfabetização são as seguintes. Justamente... Uh, digamos assim, na, na perspectiva dessa compreensão valoniana de que a uh, IDPAG, que uh, os primeiros passos de toda aprendizagem eles são operatórios, eles se fazem na ação, e que já existe conhecimento sem palavras, tá o que que acontece? A alfabetização ela também começa assim, só que os nossos filhos, os meus netos, né, vocês são mais jovens, mais jovens do que eu, ah, quer dizer que eu também sou jovem, né? Então, <risos> ah, ah, eles têm uma oportunidade de fazer esse, esses primeiros passos da compreensão da escrita na família, em casa. Por quê? Porque a gente tem computador, a gente tem biblioteca, a gente tem papel, lápis, a gente tem jornal, a gente tem revistas, a gente compra produtos industrializados, a gente viaja, a gente vê televisão, a gente... Então, o que, que é? Os filhos da gente têm oportunidade de vivenciar é, provocações que os afetem, que, os, que, os, que façam o que eles desejem é, saber o que, que é isso que as pessoas fazem, como no, no nosso caso, por exemplo, quando nós fomos para a França, é, naquele tempo, o telefone era uma desgraça, né? Não era... Tinha, tinha que primeiro marcar a conferência, telefonar de Paris para o Brasil, não era levantar o ancho ali, não, não, marcava a hora. Aí, quando chegava no momento da fala, era aquela gritaria, porque a gente não via o é, que estava dizendo. Né, e computador não existia, não existia nem fax. Mano. Então, o que que acontecia? Era a carta. Qual era a nossa comunicação? Era via carta. E para nós, quando chegavam as cartas, era uma festa. E aí aí a gente lia e o Gabriel tinha dois anos, né? ficou para lá com um ano e meio, e via, chegava a carta, era aquela alegria, e a avó mandava dar recado para ele, e eu, né, bom, a minha irmã maravilhosa, uma delas, uh, também uh, nos mandava contar todos os detalhes, por exemplo, da Teca, que era a cadelinha, que, que, o, que o meu neto, o meu filho, esse pequeno, gostava muito. E, bom, uh, o, o, que, que, o, o que, que aconteceu? O Gabriel via a gente escrevendo, e ele pegava o papel, a gente escrevia à mão, não tinha máquina, não tinha máquina. Não... Então, ele também pegava o papel e ficava fazendo de conta que estava escrevendo e dizendo coisas, né? Vou mandar dizer para a avó isso, mas aquilo, que ela... gostei do presente que ela mandou, né? E a gente ouvia o que ele estava dizendo, escrevia e mandava junto com os rabiscos dele para a minha sogra. Aí a minha sogra respondia: Bom, então vejo bem, a experiência rica desse menino de saber o que é a escrita é uma forma da gente se comunicar à distância. O Gabriel se alfabetizou aos quatro anos. Aos quatro anos, ele lia e escrevia, sem ido para a escola. Tá? É, mas o Beto, que era o mais velho, ele escreveu Casa, com quatro anos, com Z. E o Beto disse, mãe, olha que guri burro escreveu casa com zena, um burro que com quatro anos estava alfabetizado. Mas estou mostrando isso que ah, o que, que acontece com as crianças que vivem numa em famílias cujos pais leem e escrevem, a, a leitura e a escrita é algo do dia a dia e, e, e, e eles e os pais constituem um modelo de identificação. As crianças querem ser como nós. Né? Bom, agora nós temos quase 15 milhões de analfabetos absolutos. O absoluto é daquele das quatro patas. Não escreve, não conhece letra, não assina o um nome, não. E temos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais são aqueles que assinam o um nome, né, que conhecem letras, que talvez até identifiquem palavras, mas que uhum. são incapazes de conhecer uma ficha e de, de escrever um texto ou de ler um texto com compreensão. Uhum. Bom, esses analfabetos têm filhos. Uhum. Filho, né? Esses filhos... Não vem nunca em casa alguém lendo e escrevendo. Sim. Esses filhos vão para a escola. O que que as esco os métodos que até hoje existe com exceção de, do, do, do, da, do, do que Emília Ferreiro iniciou, e que especialmente o GEMPA é um organizador de uma proposta. Os métodos tradicionais pensam que os alunos chegam na escola para se alfabetizar como o Gabriel. O Gabriel chegou alfabetizado. né? Uhum. Se vocês têm filhos, mas eu, qualquer pessoa é, que eu converse é, é, com o meio universitário, os filhos com cinco anos já estavam quase alfabetizados. Quando foram para escola, é, a gente diz que já estavam no que a Emília Ferreira de caracterizou como nível alfabético. Uhum. sabiam que havia uma vinculação na fala com a escrita. Uhum. Mas a primeira vinculação que o, que, o, que o sujeito, que a criança, não são crianças, adultos também fazem, sobre escrever e achar que escrever é desenhar. E que ler é interpretar imagens. Uhum. Bom, agora, os filhos dos analfabetos chegam na escola pensando que se escreve com desenho. Nós alfabetizamos uma vez em Porto Alegre mil mulheres. O do projeto do, ministério, do, da, do governo federal Duzentas dessas mulheres, pensavam, adultas, pensavam que se escrevia com desenhos. Tá? Bom, a pessoa, e não adianta até ser adulto, né? É, ela, ela interpreta que escrita é, são imagens. Agora, as pessoas que chegam nessa fase, elas não podem fazer o um método fônico, que é o mais utilizado, ou seja... Começa-se com A, E, I, O, U. E se diz que o A é de abelha, que o E é de elefante, que o I é de igreja, que o O é de ovo, e que o U é de unha, ou é de, não o de uva. De uva. Ah, na cartilha Caminho Suave, trocaram uva por unha, porque os nordestinos nunca tinham visto uva. <risos> e aí, depois começam a introduzir a, a, a, as, as, as consoantes a partir de algumas palavras que ele, o Ivo viu a uva. Então, todo mundo vê. E, e isso, isso é assim, rapidinho, eles pensam que, mostrando que o V está tão frequente ali naquela frase, que a criança vai aprender o V. Bom, agora, o que, o que já percorreu, uma trajetória como o Gabriel, quando chega lá e vê o Ivo via uva, aquilo serve para ele. Para ele serve. Uhum. Mas para os meus alunos lá do Borgo da Cruz não serve de jeito nenhum. Porque aquilo é... Então, essa é uma das razões. A metodologia está equivocada, não se apropria das descobertas científicas sobre as aprendizagens. Mas ao segundo ponto, não, segundo ponto é que nós vivemos numa sociedade muito desigual, muito desigual, racista, tá? uhum. gravista. Tá? Nós ainda achamos que é normal que eu tenha uma empregada para cuidar da minha casa, tá? para limpar. Ela tem que limpar a minha e a dela. Tá? Uhum. Nós achamos isso no normal, e eu não limpo. A gente tem como normal que eu possa ter uma babá para ajudar a cuidar das crianças. Essa babá tem filhos, os dela ficam entregues às moscas, uhum. ela, e ela vem cuidar dos filhos da gente. E nós somos escra é escra escravatura, escravatura, tá? a gente acha isso normal. E, então, os professores chegam na escola com o método equivocado, na escola pública de classes populares. Essas crianças não aprendem. E elas reforçam a ideia de que essas pessoas são muito diferentes de nós. Uhum. Nós nascemos com um DNA como características muito melhores do que aquelas pessoas, tá? E então a professora lava as mãos. Eles têm dificuldades de aprendizagem e não é verdade, não é verdade. Todos podem aprender, né? Essa, essa o nosso slogan está escrito na porta da minha garagem, isso aqui e e, e, e a base, todos podem aprender, mas todos têm dificuldade de aprender. Uhum. Eu uma coisa fantástica. E eu escrevi na minha garagem. Todos podem aprender e depois chamei o André Vezon. É uma obra de arte, Tatiana. Eu penso que foi uhum. <risos> aí o André escreveu: todos têm dificuldade de aprender. Aí eu estou caminhando na rua, eu faço Cooper diariamente tal, e o um e rapaz me diz assim: a senhora, a senhora aquela da na casa que tem aquela garagem, que tem a garagem, na porta da garagem, aquela frase, todos podem aprender, mas não é fácil. Eu achei <risos> ótimo, ele simplificou, às vezes todos têm dificuldade, mas não é, fácil. <risos> não, é, não é fácil. Todos podem aprender, se bem ensinados. Se forem mal ensinados, não aprendem. Né? Perfeito. Perfeito. Né? E, professor Esther nesse contexto de pandemia... Como é alfabetizar no ensino remoto? É possível ensinar, alfabetizar uma criança de forma remota? Os bem, nós alfabetizamos. Claro que com essa nossa proposta. Com essa nossa proposta. Tá? E usando o WhatsApp, a maior parte dos, dos alunos de classes populares, tem só o telefone, não tem computador, né? não tem e-mail, mas tem mas tem o, tem o telefone, tem o WhatsApp. E a gente conseguiu alfabetizar 100% online, tá? E, por quê? Mas usando uma, uma metodologia científica, Sim. usando realmente, levando o aluno a ser desafiado a pensar sobre o que é escrita, né? Mas é possível, é possível. eu estou muito encantada de, de ver que Nesses dois anos, eu fiz, no, em 2021, eu fiz um conjunto de 27 lives, é o dia, terças-feiras, né? E que foi, foi, foi muito interessante, né? Mas, claro, aí eram assuntos variados, enfim. E no ano passado, em, 2000, em 2020, eu fiz essas lives. Em 2021, nós fizemos um curso sobre alfabetização no primeiro semestre e no segundo semestre eu coorderei um curso sobre a teoria dos campos conceituais. Hoje eram 120 pessoas, 120 pessoas que se conservaram fiéis online durante quatro meses, né? E, e agora estou aí com o desafio de começar também o um curso sobre alfabetização, que vai ser diferente do que até hoje nós fizemos. Por quê? Porque eu me dei conta que a gente se equivocou na forma de ensinar os professores. Alfabetizar a criança, nós não estamos errando. Mas, de alfabetizar alfabetos, pode ser adultos também, mas alfabeto, ensinar os professores a alfabetizar, nós nos equivocamos. Eu estou aqui, ó, desafiada <risos> a corrigir isso nesse próximo curso. Professora, estamos nos encaminhando para o final do programa. Nosso tempo é limitado, a conversa está magnífica, a sua experiência, a sua vivência nos encanta. É, mas, encerrando, que mensagem a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu só... <risos> eu acho que a primeira claro que para mim foi muito intensificada na pandemia né onde morre um amor meu né onde morrem tantas pessoas ah, queridas e tal acho que a primeira mensagem que eu digo a quem está vivo saibas que vai morrer e que Morrer não é uma tragédia, tá? É aquilo que dá sentido a estarmos vivos, tá? E que eu aprendi muito com uma paliativista, médica paliativista, Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, onde, que escreveu um livro chamado A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver e o um segundo livro que se chama Lindas Histórias de Morrer. E aí ela mostra que, que nós tivemos oportunidade, eu tive oportunidade de pôr em prática isso, tanto quando morreu meu marido, como quando morreu este meu namorado. é que, O que importa nessa hora é que as pessoas sejam amadas. Uhum. A gente demonstra a elas que as ama então, mais do que tudo, mais do que tudo. E fazendo com que elas vivam os seus últimos momentos, não na solidão de uma UTI, uhum. mas no calor da sua casa. O meu marido foi velado aqui nessa sala onde eu estou. A funerária nos concedeu que à noite, ele faleceu de tardezinha, e ele foi, a noite passou aqui, aqui. Então, eu se, vou ver se eu consigo isso também, né? E, e outra coisa, eu, eu gostei de saber de que lá em Guaporé, nós estamos fazendo um trabalho lá em Guaporé, que teve uma pessoa que preparou um vídeo uh, para passar e, do dia que ele tivesse morrido. Onde ele perguntou fulano, tu estás aí? O <risos> um amigo estava, né? Eu já conversei com a Rosane Moraes, que é uma estilista, uma artista maravilhosa, que faz vestidos, roupas sem costura, chamado Pele. É, como é que é? A pele. Esqueci o, o slogan da, Que ela o já fizesse é a minha mortalha. Uma <risos> mortalha boas características, né? Bom. Mas eu dá falta 29 anos para morrer, não é? Sim, <risos> Muito eu... Muito bem. Eu acho que essa mensagem eu dou para as pessoas, para dizer isso, que, e que quando morrer alguém querido seu, procure ficar com a força que recebeu daquela, da, daquela vida enquanto ela estava viva. E que se alimente dessa força. Né? Uhum. Mesmo que o luto seja inevitável, que nada substitui a presença física, nada Sim. substitui, mas que é, é a nossa sina, não temos, não temos outra alternativa. E, ao mesmo tempo, a segunda mensagem que eu diria é de que saibam que nós, quando ficamos gente, quando deixamos de ser macacos, nós perdemos os instintos. E nós temos que aprender tudo. Inclusive a ter fome e a ter sono. Por exemplo, por que tantas pessoas são obesas? Que não aprenderam a comer. Né? Porque tantas pessoas precisam tomar remédio para dormir. Que não aprenderam a dormir. Né? Então, a segunda mensagem é essa. Quem não está aprendendo, aprender é viver, é essencial. Interfeito. Quem não está aprendendo já está morto e não sabe. Ai, muito bem. Mensagens muito sábias, professora. Nós agradecemos muito a participação da educadora Esther Grossi. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Paraicida Azolim. Professor Esther, muito obrigada. Eu acompanho os seus ensinamentos desde que eu fiz curso normal, lá na década de 90. Então, realmente, eu estou emocionada e me sentindo assim, ó, privilegiada de estar conversando com a senhora. Realmente, assim, ó, a senhora é inspiradora. É emocionante uh, estar. Nesse momento, com essa jovialidade, porque a senhora realmente é uma jovem. Então, muito obrigada por esse momento. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Anual e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira,